Olá, tudo bem? Uhum. Se eu depoimento está sendo gravado, por favor, olhe para a câmera, diga seu nome, o fato ocorrido e descreva o um suspeito. Meu nome é Erica Santos e eu vou explicar o que ocorreu. No começo, eu não entendia muito bem como funcionava a nossa relação, mas o que eu ainda me lembro é que eu sempre ficava extremamente ansiosa esperando ele chegar. E eu ficava contando os dias, as horas, os minutos esperando ele chegar. No começo, era apenas uma vez por mês que eu via. E quando ele chegava, nós saíamos juntos, viajávamos. Eu fazia tudo com ele. A gente se amava. E o tempo continuava passando. E eu resolvi fazer uma grande mudança em minha vida. Com isso, eu passei a vê-lo duas vezes ao mês. Começamos a passar um pouco mais de tempo juntos. Mas mesmo assim isso não era o suficiente, e quanto mais os anos se passavam, eu me via totalmente cega, perdida e sem controle, até que um dia eu realmente comecei a ver a verdade, eu comecei a perceber o quanto ele era mal educado, e é exatamente de quem você está pensando que eu estou falando. Eu falo do dinheiro mal educado.